Olá pessoal, tudo bem? Sou eu aqui, Andrei Ascar, diretamente da feira da Maratona do Rio. E olha quem eu encontrei aqui para trazer a satisfação, para contar um pouco da história dele para vocês. Você sabe quem é esse senhorzinho simpático aqui? Nilson Lima. só o maior maratonista hoje no Brasil, mais 240 maratonas nas costas, né Nilson? E ó, inclusive ele fez um desafio recentemente, da maratona, foram 50 em 50 estados nos Estados Unidos 50 estados Ó Nilson, satisfação, trazer esse cara aqui pra vocês, me conta um pouco mais Nilson, de onde é que veio essa paixão, diretamente de Uberlândia pro resto do mundo, de onde é que surgiu esse negócio de correr maratonas? Na verdade, eu nunca pensei em correr maratona. Eu comecei a correr, como todo mundo, né, 5 km, 10 as coisas vão acontecendo. Mas o meu sonho inicial era um dia correr a São Silvestre. A São Silvestre, a maratona e é de São que Silvestre. Até na época eu pensei que era maratona também. Então, depois, no dia que eu concluir essa maratona, eu estou realizado na vida. Uhum. Né? E eu tive o prazer depois de correr a São Silvestre. Foi São mosquitinho o início, né? Fiz do... ela 20 vezes depois. E em 98 eu fiz a minha primeira maratona. Pô, legal! se vão 20 anos. É, mas já comecei novo. A primeira maratona eu já estava com 40 anos. E foi a Maratona de São Paulo. E fiz a primeira e prometi para mim que nunca mais faria aqui novamente. Achou que foi muito sofrido. É, foi muito sofrido, mas a promessa durou, durou pouco tempo. Uma semaninha, né? até a dor na perna passada, né? que aí dá vontade de fazer tudo de novo. É e como é que você tem feito essa sua preparação, essa sua busca por maratonas? Porque, cara, são mais de 240. Não tem médico que recomenda que não não pode correr, não pode fazer. Como é que foi toda essa sua rotina ao longo desses 20 anos de maratonas? O que você tem feito? Como você tem que se cuidar? Como é que é a sua rotina nesse... Não é fácil, 20 mais de 240 maratonas. Ah. Então, eu, eu sou daquela época que correr duas maratonas por ano já era muita coisa, né ah. com todas as recomendações é, necessárias. Mas eu nunca fui uma pessoa que menosprezei a importância das atividades adicionais necessárias para poder fazer prova longa. Então, ah, desde quando eu comecei, eu sempre tomei o cuidado de estar com bons profissionais ao meu lado, de estar procurando orientações Nada de certas, sair correndo, né? Nada que de sair pode... correndo de forma irresponsável. Isso. Né? E, e até hoje é uma coisa que eu procuro fazer, até aquilo que eu não gosto de fazer, porque atividade é indoor, em lugares fechados, de uma é. forma geral, eu detesto fazer, mas eu sei que para poder ter longevidade na atividade, é importante você é, dar a devida importância para essa Sim. atividade. Você faz treinos de força? Faz treinos assim, faz os meus funcionais, é, faço os meus educativos, um fortalecimento, pilates, eu faço isso aí desde quando isso, eu comecei a desde fazer Desde o maratona, começo, é uma boa base. Pô, legal. Com, com e isso por aí. isso ficou fácil, não é, nunca é fácil, né? 240 maratonas. E agora você fez recentemente um grande desafio que foram 50 maratonas em 50 estados americanos, né? Como é que foi esse negócio? Porque são 50 seguidos. Na verdade, então, existe um clube nos Estados Unidos, é o 50 Studio. Clube States, do, do dos Doidos, todo. né? E é um clube que tem um comitê de validação das provas, tudo. E a regra básica para você entrar nesse clube é você já ter 10 estados já feitos. Uhum. Eu já tinha 15 estados quando eu entrei. E aí eu me programei para fazer o restante em quatro viagens nos Estados Unidos. E eu que fiz toda a minha programação, com roteiro das provas, programação de, de reserva de carro, da viagem, de hotel, essas coisas todas. toda tudo, uma logística, Eu que fiz. Então, me exigiu muito mais essa parte de organização, de, de, de logística para isso, do que o ato de correr em si, né? Porque o ato de correr em si já faz parte do meu dia a dia já estava é acostumado simples, com isso, era mais fácil administrar isso aí. Então... E sabe o que é mais legal, gente, esse desafio das 50 maratonas? Qual foi o seu tempo na última maratona? Qual foi o Sim, período? Para a gente explicar bem pessoal, foi de tanto tempo a quanto tempo para fazer as 50 maratonas Na verdade, quando eu entrei, faltava 35 estados para mim carimbar eles. Mas muito mais do que isso, eu fiz vários estados e eu repeti, eu fui para o Alasca, Corri duas maratonas, fui para Havaí, corri mais. Na Califórnia eu corri várias maratonas. Boston, uh -huh. que, que é o estado de Massachusetts, eu já fiz nove vezes Boston, então já tinha vários estados repetidos. E com isso eu estava com 90 maratonas nos Estados Unidos e Canadá. E voltei Sim. agora em abril para fazer Boston uh -huh. e me programei para fazer 10 maratonas, incluindo Boston para entrar num outro clube que é o Clube da 100 Maratonas na América do Norte. E, e nessa última viagem é, para fazer Boston, ah. eu fiz nove maratonas antes e numa sequência de sete em sete dias, e aí eu folguei no domingo para correr na segunda-feira a maratona de Boston e tive o privilégio de fazer essas oito maratonas em nove dias e em Boston eu ainda me qualifiquei para Boston do de ano novo. seguinte. Com o tempo que eu fiz em Boston, foi com a tempo? folga de 30 minutos, Porra, foi do meu pai, né, e 33 3 e 33 na Não, última essa sequência aí de, de, de A se respeitar, então, né? É muita história. E o interessante a gente, que eu tô levando até para vocês a história do Nilson, que é fantástico como é que ele fez. É entender como que a gente tem que encaixar as outras coisas da nossa vida para a gente seguir esse sonho da corrida e fazer que é muita logística não é só se inscrever não é só isso você tem que preparar o seu corpo a logística toda para até suas viagens de quando vai fazer o que vai fazer e como que o esporte é engrandecedor né é isso aí. eu acho que é um aprendizado de vida que extrapola o, o correr próprio. por si então eu acho isso muito bacana e, é, e eu sempre gosto de falar para as pessoas quando alguém vem reclamar que não tem tempo, que não sei o que, que eu não posso fazer. Eu é falo, você vai me desculpar, é, é. porque é, em todo sentido, né? Desde a inclusão as pessoas que estão tá começando, porque na vida da gente nunca vai faltar família, trabalho, escola, ah. filhos, festinha. Se a gente for arrumar isso para desculpa, nunca vai fazer. Vai né? E essas coisas a gente tem que passar por cima disso e abrir a janelinha quando você quer, que você vai.. Você vai achar uma forma de estar tá fazendo. Que aí realiza, é. né? E a e satisfação realiza, que, que realiza. vem depois da realização é, eu é tremenda. Bem. Eu encontrei o Nilson agora recentemente lá na Conrad's Marathon. Que é uma corridinha ali de 87 km, Que era subindo 1.800 metros descendo mil um Negócio difícil. Uma outra maratona, mas fantástico lugar. Lá eu estava batendo um papo com ele. E ele foi lá só para ver a maratona. Não, não vou não, eu tô cansado. Foi lá para... Passou um ônibus? Não, quando o ônibus passar eu vou. Que tem um ônibus que recolhe o pessoal. Você tem 12 horas para fazer a prova lá. É. Foi lá e fez. É, na e na... olha onde que eu encontro o Nilson de novo agora. Na verdade, é, a é cor... uma prova que eu gosto muito dela, foi a minha sétima agora. Enquanto eu tiver saúde, fuder, é uma prova que eu quero continuar fazendo ela. E um mês antes eu estava fazendo um longão de 60 km de treinamento aí para África. E aí eu caí um tombo e, por ironia, fraturei o joelho e aí eu fui para a Contes com a cabeça de não poder fazer. Eu tinha conversado com o médico, tinha feito toda a ressonância uhum. para ver e a orientação era ficar seis semanas parada. E, e eu fui para a África, mas para acompanhar tava os tudo amigos. Estava né? tudo pago, E eu fui para a África para isso. Aí chegou lá não teve jeito. Eu liguei para o meu médico, conversei com ele. A e vontade eu, da corrida bateu mais. o médico me deu duas orientações. Ó, como médico e como atleta. Vamos obedecer a seis semanas, já está na quarta semana de repouso, Espero já está tá sem treinar 30 dias. E como atleta e amigo, e a gente sabe a ansiedade que a gente tem com isso, dá a largada e começa. Se você tiver qualquer dor crescente, você Depara. para tal. E eu fui, aquela adrenalina, o ambiente da prova, Acabou, eu... Não a dor não veio, eu, eu acabei concluindo eu a prova. Eu fiz umas contas rápidas aqui da recomendação médica, que ele estava na quarta semana de recuperação quando fez a, a contes. A sexta, ele estaria liberado agora. Isso aí. Você vai para o desafio, eu né? Sei. Eu cheguei ao Bernardo, fiz uma outra ressonância, conversei com o meu médico, não piorou, mas aquele ciclo das seis semanas ele voltou para o zero. Mas tudo bem, carimbei a prova, que era o que eu queria, e esperar mais seis semanas não tinha problema nenhum. E agora eu estou novamente na quarta semana para isso, aqui na ansiedade de carimbar minha 250 maratona no domingo, num lugar maravilhoso aqui Porra. no Rio, e eu quero fazer todo o esforço possível para poder Deus carimbar. vai dar tudo certo. Cara, muito obrigado por esse bate-papo a gente levar a galera. Obrigado. Tem alguma mensagem final aí que você quer botar pro pessoal, pra essa experiência de corredor, essa quilometragem nas pernas aí que você tem demais? Acho que a mensagem, eu acho que serve tanto para as pessoas experientes, mas para quem quer entrar nesse mundo aí, é, é a gente ter disciplina e dedicação, porque a corrida não é só aquilo que fisiologicamente a gente está percebendo que fez bem para a gente, mas a gente não tem ideia daquilo que a gente foi blindado, que não incorporou é, na gente em função da atividade que a gente está fazendo. Então, é, eu acho que uma atividade... É, bacana, que a gente tem que passar pela fase do desconforto que vai ter, mas pensar no resultado final que, que é bacana, que é, é positivo e que transformou minha vida. Ótimo, e transforma de muitos, né? Então vamos nessa. Valeu galera, muito obrigado aí e vamos lá, lado a lado uma corrida perfeita. Um grande abraço e bons treinos.